Olá, eu sou a professora Michele e junto com o ênfase educacional, você está acompanhando o projeto Descomplica Professor. E neste vídeo, nós vamos falar sobre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 A discussão a respeito do ensino de leitura escrita na educação infantil ela é polêmica e há várias divergências entre os estudiosos. Se levarmos em conta que a educação infantil é uma etapa de grande relevância ao desenvolvimento da criança, logo é nela que podemos dar início à democratização de acesso à cultura escrita. Mas você professora pode estar se perguntando o que pode ser feito para iniciar a alfabetização com crianças pequenas, levando em consideração o um desenvolvimento integral na infância? Vamos então a algumas dicas que lhes serão fundamentais. Procure utilizar materiais lúdico-pedagógicos, que contenham letras, que contenham palavras. Procure também fazer a contação de histórias diariamente. Trabalhe com diversos gêneros textuais em diferentes suportes. Manipule também materiais escritos, como revistas, gibis, fascículos, etc. A partir dessas ações, será possível criar o um ambiente alfabetizador que valoriza a cultura escrita.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 .b.